Será que utilizar estrangeirismo na redação é uma boa ideia? Mostra que você é cool, que você sabe bem de inglês, que você é bilingue, que você está atualizado, ou que você vem até de uma linguagem de startup, um startupês que hoje em dia é dito. Será que isso é bem visto na redação do Enem? O que o corretor da redação do Enem acha quando você escreve uma palavra estrangeira? Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui da Redação Online. E toda semana eu apareço aqui para você com um vídeo uma dica de redação, né? Além de corrigirmos essa redação na plataforma, porque a nossa plataforma Redação Online corrige essa redação, os mínimos detalhes, com corretores do elemento, tudo bonitinho e outros vestibulares, é só você enviar o edital e a gente corrige pra você, pra que você entenda o que, é que você errou, né? Pare de errar que é tão importante. E aqui no YouTube, sempre vídeo novo, sempre dicas, né? No Instagram, no TikTok, então, sempre muita dica pra você de redação. Você vai aproveitar que tá aqui comigo, deixar o like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal, inscrever-se, né? Que eu quero você sempre aqui coladinho comigo. Principalmente se você gosta de um estrangeirismo. Eu gosto de um estrangeirismo, eu acho muito legal. Mas na redação, não. Tá cancelada a redação com estrangeirismo. Por quê, Shai? Pensa comigo, né? A redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ela é para avaliar a sua escrita, interpretação, poder de relacionar as ideias. Lembra? Do selecionar, relacionar, organizar. Então ela vem com toda essa ideia de testar tudo que você fez ao longo da sua vida. Desde que você entrou lá no prezinho, até a hora que você se livra do ensino médio. E aí? Escreveu bem? Aprendeu? Consegue interpretar? Tá legal a escrita desse camarada? E aí o camarada vem coloca algumas palavras em inglês. Pô, que legal, bilíngue? Não. Porque o corretor quer ler em português. Então, quando eu posso utilizar? Acha eu posso? Eu vou dizer que, assim, os heads do governo, porque são as cabe... Não. Você vai dizer o ministro, os altos cargos públicos, os políticos, tá? Falar da Constituição. Você vai usar palavras em língua portuguesa, porque é um teste de língua portuguesa, Tá? Você até pode utilizar algumas palavras é, em inglês. Quando? Né? Quando que eu posso utilizar então, uma palavra em inglês que eu quero muito? Um título. Um título de um filme, um livro, uma série, um artigo, uma referência, uma alusão que você faça aí a uma citação. Tudo bem você utilizar um estrangeirismo porque é o título integral. Você vai colocar com letra maiúscula, você vai colocar entre aspas, você não vai soltar por ali, né? E aí, tudo bem, legal, você pode utilizar. Agora, palavras soltas, gire e já não pode nem em língua portuguesa, menos ainda em inglês. O estrangeirismo, ele não é bem visto na redação, tá? Então, o conselho que eu tenho pra dar pra vocês é se você já leu uma redação nota mil que tem análise em mim aqui, você vai perceber que não tem nenhuma nenhuma, né, redação nota mil que tenha um estrangeirismo. Ah, um título é um estrangeirismo? Não, o título é uma palavra estrangeira, é uma pauta que você vai citar como um repertório, e aí independente de qual seja esse repertório, é diferente de gírias, né, o estrangeirismo ele vai ser comparado com uma gíria, com uma marca de oralidade, e ele vai piorar ainda porque ele vai dizer, poxa, essa pessoa não sabia a palavra em língua portuguesa, por isso ela usou a palavra em língua inglesa. E não vai ser valorizado como é valorizado na sociedade. Que legal, esse camarada é bilíngue. Então, assim, evita o estrangeirismo, procura o básico, bem feito. Palavras simples, tá? A, a, o Enem, ele quer que você use palavras simples, ok? Que você acerte a escrita dessas palavras e você não precisa buscar as palavras em outro idioma. Então, fica bem tranquilo, use em língua portuguesa, tá? Eu vou te esperar nas próximas aulas, cheia de dicas, tudo para você cada vez escrever melhor sua redação. Tem uma dúvida? Quer sugerir uma pauta? Gostou de algum vídeo? O que, que você quer que a gente traga aqui para você? né? Deixa no seu comentário aqui, acessa as nossas playlists, dá uma olhadinha ali em tudo que a gente posta aqui pra você. Eu quero você sempre bem coladinho aqui comigo, pra gente chegar junto lá na nossa nota mil, nas nossas redes sociais. Tudo que tá bombando, bomba aqui no redação online também. Então eu quero que você bombe, que você seja um aluno nota mil, sem usar nada, nada de estrangeirismo. Bons estudos. Beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.